E aí pessoal, na paz? E aí, pessoal? Me chamo Douglas. E eu, Lucas. Esse é um Variando Unboxing. É, vamos fazer um unboxing aqui de uma de um negocinho bem baixo. Oh, posso Sim. mostrar? Mostra aí. aí então... Esse é o verdadeiro unboxing underground é isso aí. Isso. Esse, então... esse coisa aqui custou um real tudo. Mas... Vamos ver o Vamos lá. Você não da casa? Ok. Começa a abrir aí. Eu já parei aqui. Certo. Vamos lá, vou abrir o primeiro aqui. Aí, vamos ver se tem algo. Vem algo de bom aqui. Esses mini cards bicho abre. Era, era, 20, era 25, ainda é 25 centavos? Né? É. Puxa, era 25 centavos na minha época também. Na minha era 15. 15. Já. A inflação Mas foi subindo. Tu, tu é mais velho também, bicho. Vamos lá. Mas tu também é mais Vamos ver. Aqui. Abre pelo fundo. Eita, a, a, a parte de trás como é customizada. E vem, para você ver como vem tudo certo, né? Vem o, uma carta virada para frente. Agora né? vou virar aqui para trás. É vamos a... lá. Primeiro, esse aqui. Uma Carta Mágica com Ataque e Defesa. <risos> oh, aqui diz bem claro que é uma spell de efeito rápido. E que tem, ó, oh, 4.900 de... de ataque e 4.700 de defesa. <risos> Vamos lá, agora um, um monstro de ritual. Hum. Um bicho de ritual. Ah, sim, eu lembro desse bicho no, no, no primeiro jogo que tinha. Hum agora um, um sacro do dragão armado level 10 como assim <risos> como assim bicho o dragão armado level 10 não é sacro <risos> e, e muito e muito é, menos gente é, é, se não me engano ele é trevas eu vou conferir direito Olha, e outro bicho aqui de outro bicho de ritual aqui o oh, 4500 ah, Os sim. bichos estão batendo forte Posso, Lucas, agora? Agora é só ver, Joguinho, ah, Eu seguro a câmera aqui Defende tá de Lucas, cadê? Deixa eu achar aqui o bagulho certo Vamos lá Vamos lá. Dimension Fio, forte Porra! Ele bate o quê? Oito, sete de ataque Só? Só! Essa, outro spell card que é monstro. Oh, tem... <risos> aqui umas tipo um. É, é como... uma armadilha, pô. É, acho que é paleozoico. É não, <risos> pô, não é paleozoico não, pô. É isso tô brincando. <risos> Porra, pai, tem até que de defesa. Que negócio troncho, né? <risos> Outra marítima. Poxa! <risos> como assim, bicho? <risos> Pô, oh, velho, então a escolha é bom do jogo, velho. Deu até um. Vamos lá, agora é minha vez. Deu até uma espécie de. Segura direito a câmera. Vamos lá. Esse vídeo é para ficar aí dois minutos. É, vamos lá. Ó. Outra mágica. Com ataque e defesa. E só tem ataque e defesa alta, Não tem nenhum pequeno não. Oxi. Oxi. Oito Como assim, bicho? Caramba. E tá topado, É, Oxi, caramba. Oito mil é quinhentos. Uma um... armadilha... Oh, Oxi, peraí. Isso aí não é... Ah, não, não, não. Parecido, mas não. Olha só o nome. Chine Silver Force. Silver. Ah, sim. Não, e ainda tem os efeitos. Ative quando seu oponente ativar um cartão de armadilha. Quem pôr dano, negativação... Oxe, como assim? Ih, tem ataque e defesa ainda, Pô! Oh. Oh, Vamos lá, vez. agora é vez. sua vez. Último fora. porém não menos importante. Não, é o último. É o último. É um... é, né? é Eu dois. já abri dois, porra, você um. Ah, sim, sim. Já. Heavy yeah. Hero. Heavy oh. Hero, ó. Oh, e já veio uma fusão aí. Já. Yeah. Porra, véi. Outra armadilha. <risos> Red Dragon aqui Oxi, o Red... Ah, mas é um ah, tá o é um Assault Mode, tá certo É o um Assault Mode, tá certo, é monte mesmo Esse aqui, Esse... Assault Slash Vou... <risos> oh, Só o que não tá certo, certo aqui do Red Dragon, é que ele tem um ataque de 9.500 Não sei se tá dando pra ver aí Acho que Bom. tá 9.500 Pera hey. Então bicho Aqui é um deck é... é meta eu acho Porra velho, é deck de bicho. <risos> Porra velho Não hum, tem bicho fraco não, só as, as mágicas e as armadilhas <risos> Então gente, é... esse então... foi um Então pessoal Esse foi um vídeo rápido Vai durar cinco minutinhos ou menos E vamos postar ainda hoje né Vamos ver né vamos ver. Falou Falou eu... gente, até mais